Eu percebo que a insônia vem de alguma ansiedade, angústia, medo, aflição e afins. Por isso, peço que o Senhor sonde o meu coração e a minha vida. Tirando de mim tudo aquilo que possa impedir e atrapalhar uma boa noite de sono. Muitas pessoas podem estar te pedindo carros, casas ou dinheiro nesse momento. E eu peço apenas que eu tenha uma boa noite de sono e que amanhã eu possa acordar e estar em paz. Hoje, eu estou crendo e também declarando que há paz em meu interior, e dessa forma bons sonhos vão estar presentes nessa noite e em todas as noites da minha vida, porque Tu estarás comigo. Meu Deus e Senhor da minha vida! Eu ando precisando dormir bem, e para que isso aconteça, eu preciso de sua ajuda. Preciso que o Senhor derrame sua presença sobre mim, me acalmando, e fazendo com que eu esqueça todos os problemas que me rondam. Que toda a ansiedade e frustração vá embora, e que eu possa esquecer tudo aquilo que me incomoda, durante meu período de sono. Eu quero esquecer, para que o Senhor tome controle de tudo em minha vida. Eu confio em Ti, Espírito Santo, confio e peço, para que seja o condutor de minha vida. E por isso eu digo, que todo mal que esteja atraindo sentimentos ruins, que me geram insônia, estejam saindo agora da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Mal sono.